Boa noite. Boa noite. Nós, da União da Juventude Rebelião, e nós, do Levante Popular da Juventude e do Movimento dos Pequenos Agricultores, organizamos hoje uma ação contra a Rede Globo, uma emissora de televisão criada pela ditadura militar para defender os interesses dos ricos e dos poderosos, para defender a estrutura histórica do nosso país, do sistema capitalista, de tirar direitos dos pobres e beneficiar os ricos, de tirar direitos da classe trabalhadora e entregar cada vez mais o que é do povo para a da mão das elites brasileiras. Mais uma vez, a Globo tenta dar um golpe no nosso país. Fizemos essa ação porque queremos a democratização da mídia. Não aguentamos mais esse monopólio midiático, queremos uma informação popular. Uma informação que realmente represente, represente o que é a classe trabalhadora, o que é o povo brasileiro. Por isso fizemos essa ação. E depois de tanto tempo, depois de 50 anos da ditadura militar, a Rede Globo mais uma vez apoia um golpe. Antes um golpe militar, agora um golpe midiático e jurídico. A gente não aguenta mais o que está acontecendo no nosso país. É preciso dar uma resposta e essa resposta que a juventude vem dar contra a Rede Globo e contra as elites do nosso país por mais canais de televisão, por mais rádios comunitárias, por mais jornais populares. Não vai ter golpe. Vai ter luta.